Que Mãe Maria está à sua frente, de braços abertos, para te envolver docemente. Agora, sinta que do coração de Mãe Maria sai uma energia de puro amor, em direção ao seu coração. Fique alguns instantes sentindo esse infinito amor. Agora perceba essa energia percorrer todo o seu corpo em direção aos seus pés. Visualize seus pés apoiados na terra. E essa energia continua descendo, descendo, penetrando o solo como raízes até chegar no coração da Mãe Gaia. Ela recebe essa energia com imensa gratidão e ela te retribui. Potencializando essa energia e te devolvendo. Essa energia sobe até seus pés. Continua subindo, te envolvendo totalmente. E sai pelo topo da sua cabeça. Continua subindo, subindo envolvendo todos os seus corpos e chega até a fonte criadora, que também te devolve essa energia potencializada. Respire profundamente e leve sua atenção a toda essa energia de amor gigantesco. Você se sente poderoso ou poderosa. Sente que pode criar, realizar aquele sonho ou projeto que tem em mente há muito tempo. Agora, arregace as mangas e vá em frente, com confiança e fé. Mãe Maria estará sempre junto a você, te apoiando, te orientando e te guiando. Namastê.